Tanto o governo da, da atual situação como a oposição receberam financiamento forte das grandes empresas. Então, está é, mostrando que existe um financiamento por trás de vários segmentos políticos, independente do partido. É, uma coisa interessante que a gente vê também é o seguinte, o, para você entender melhor, para você que está na sua casa, que está no seu município, pensa que é um debate nacional, tornar um mais local. Quando você vota no político que é bancado por grandes empresas, o que é que acontece? Aquele político depois ele vai ter uma dívida e ele vai ter um compromisso. Todo político depois de eleito ele tem um compromisso, todo. Agora a diferença é o seguinte, o político que vai ter o, o financiamento privado, que vai ter grandes empresas ou empresários locais apoiando ele, ele vai ter um compromisso com aquele empresário, pode ter certeza que você vai estar em segundo plano. O seu plano, o, o projeto de saúde, de educação, de segurança do seu município não vai contar depois de eleito. O que vai contar vai ser o pagamento da dívida à empresa. Quando o político ele vem de uma base mais simples, que ele vem de um projeto mais, como é que eu posso dizer, mais popular, e ele tem um recurso público, ele vai ter um compromisso com o povo, porque se não for por você, ele não vai, não vai ter essa, esse poder de mídia oferecido por com muitos recursos, porque ele não vai ter dinheiro.